Não me dão para o povo, aqui é basicamente furto e roubo individual, porque se for formação de quadrilha já tem outros agravantes no Código Penal, não no APJ3, e ao mesmo tempo a expressão reiterada não contempla nenhuma lógica do Código Penal, mesmo do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a gente faz esse destaque ah, Se tivesse tido um debate razoável, coisa que não se conseguiu pela intransigência e incapacidade né, do relator... Tal... Capacidade é o que nós vemos que falta no pessoal, sobretudo na deputada que veio me atacar. Ela falou de formação de quadrilha, o crime de formação de quadrilha nem existe mais. Corte rápido, faca, é tramontina. Que existe é a associação criminosa, mas a gente já está acostumado já com os ataques de pessoas que não têm a capacidade de trazer esse debate. A questão da palavra reiterada, isso é uma, não é uma invenção nossa, não há nenhuma subjetividade, até porque todos os tribunais utilizam esse termo. Isso já está no nosso ordenamento jurídico. A nossa legislação penal, caso ela também estudasse um pouquinho a nossa legislação penal, corte rápido, faca, é tramontina. Saberei que já vem com esses termos há muito tempo. Diversos dos nossos diplomas legais, tanto a lei 11343, não sei se ela sabe qual é. Corte rápido, faca, é Tramontina. Legislação de drogas, o nosso código penal, todos falam de condutas habituais e reiteradas.